Fala rapaziada, mais um The Odds no Canadá começando pra vocês e que saudade que eu tava de falar isso, hein? Ei, hey, Jory, é. Esse vai ser o começo do vlog saindo de Vancouver e voltando pra Montreal e novidades, etc. Vamos ver se eu consigo voltar pro canal. Já estão vendo aqui que eu tô sem camisa, porque The está tá diferente. Olha aqui, ó, que tá crescendo aqui pra The Watch tá mais magro, perdi 20 quilos em dois meses. Fiquei sumido do YouTube por muito tempo, Ai, vamos tentar voltar aos poucos, vamos tentar voltar aos poucos, Vambora. segue o vídeo aí e o que? Check! Bora! Então, para começar, esse é a Jody, esse é Jody, Eu é uma amigona minha aqui de Langley é, Agora eu já posso comentar no vídeo que já passou, todo mundo já deve então... Eu e a Paula a gente separou Um tempinho atrás é, A gente já viu que... Eu tava, já tava um tempo já que a gente tinha visto que não tava mais dando certo eu e ela que a gente, Nós somos pessoas muito diferentes, ela quer coisas diferentes de mim, eu quero coisas diferentes dela E cara, a gente decidiu que... O melhor seria se cada um fosse pro seu lado Então a gente voltou de Montreal Chegamos em Vancouver a gente terminou e enfim, acabei ficando aqui na casa de hoje por um tempo também para poder descansar a cabeça pensar um pouco e agora estou tô voltando para Montreal para começar uma vida nova é, continuar com a Twizy continuar com os planos fazer a Twizy crescer cada vez mais mas é isso tô voltando para Montreal vou ter que vender o Tesla vou começar a vida nova vou começar a vida nova nós pra tomar café, é, eu preciso muito voltar a minha dieta e a e reeducação alimentar. Eu tenho comido muito pouco ultimamente, uh, por causa do remédio, né eu tô tomando o Vence, então uh, eu tenho comido muito pouco, ele tira muito a minha fome, vou tentar pegar umas coisinhas mais saudáveis pra voltar à dieta normal. Muito, muito, muito boa tarde novamente. Chegamos aqui, estamos em Whistler. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui do centrinho de Whistler, que é um dos lugares mais bonitos pra mim, em BC. Assim, Banff, que não fica em BC, mas a gente chama de BC. É um deles, mas Whistler é é fantástico, mano. Fantástico. Eu tinha vindo aqui só com neve, na real. Eu não tinha vindo aqui ainda sem neve. Fica bonito assim também, cara. E tá um dia lindo, né? um dia maravilhoso. É nóis. Olha que maneiro, cara, tá tendo várias atividades aqui, ó. Aqui, ó, carrinho de controle remoto. Ah, que da hora. Olha. Ó. Criançada controlando ali, ó. Eita porra. Olha. Que maneiro, cara. Tá muito bonito aqui em Whistler sem neve, olha isso. Aqui no verão eles deixam as atividades rolando, eu não sabia disso. É uma hora e pouquinho só de, de Vancouver. Vale a pena pra caramba. Rapaziada, esse aqui é uma, um restaurante de tortas australianas. Olha isso aqui que delícia. E eles têm torta de carne de canguru. Olha isso aqui que delícia, cara. São é um os restaurantes que eu mais gosto aqui em Whistler: Chama Pick Pie. Pequenininho, ó. Todo mundo trabalha aqui australiano também, então se você quer conhecer um pouco da Austrália, no Canadá, tá aí também, ó. os docinhos. source God. Yeah. he's pretty mellow yeah I mean but my dog would chase him out huh? and she would probably become his snack. dia de Whistler, e tá um dia bonito, hein, mano, esse final de semana assim, eu fui agraciado por esse sol, muito bom, ó, eu mudei meu estilinho aqui, inclusive eu comprei uma camiseta nova aqui ela tá muito aberta, né, eu tô meio tiozão tiozão bêbado com a camiseta aberta aqui, mano eu tô me sentindo meio tiozão alcoólatra <risos> ah, é bom, vou tomar um café da manhã aqui, um lanche não sei ainda, lanche um lanche, eu tô, desculpa, foi alfabetizado em inglês é, eu sou irmão da Sasha, gente, vocês não sabem Então vamos lá pegar um lunch, Agora, um brekkie, isso aí Eu tô muito confuso, porque aqui o Whistler tem muito australiano E aí eu converso com o australiano e meu sotaque tá volta Get vai. vai Tô saudade da Austrália, né, gente, eu tô ligado Eu tô tentando botar, meu botão mais duas horas Não consigo, eu sou muito idiota Gente, eu preciso de ajuda Tá foda, tá foda Enfim uma dar um rolezinho aqui pro Whistler Tá, beleza, eu, eu ia parar pra almoçar aqui em Whistler. Como vocês podem ver, tá tudo meio vazio, eu tô andando um pouco rápido, porque... Eu fui entrar numa loja aqui só pra comprar um negocinho. E a mulher da loja falou assim, então, eu vou fechar a porta. Eu falei, por que Tá fechando a loja? Ela falou, não, tá tendo uns tiroteios. <risos> Aí eu fiquei, tipo, é o quê? Tiroteio? Oi? Que tiroteio? Aí, ah, enfim, parece que alguém com uma arma, sei lá, tava dando um rolê por aqui, deu um tiro, sei lá. A mulher falou alguma coisa assim, não sei, detalhes. Eu sei que sim, tô muito preocupado. Não muito, né, mano? Vindo do Brasil eu vi tipo, de Bolsonaro, de tiro, mas é? Tá acostumado, né? Mano? Não é todo mundo, mas tá acostumado. Então, assim, não que eu tô já muito preocupado, mas estou indo embora pro meu carro. Que vai saber, né, mesmo? Então, cortei o rolê de whistler. É, é. Rapaziada, uma coisa muito comum aqui no Canadá é isso aqui, ó. Hitchhiking aí, ó. Pegando carona aí, ó. Dando Olha carona assim. pra rapaziada. Oh, I'm just giving him a ride right now. I just found him on the road here. É, right? so All much, sad man. and shit, you know? É, é, é, é trying to get to work already late, you know. You that's it. And I'm in a Tesla now. You it. you you you got the best ride ever, man. Yeah. You're in a Tesla for free, going nice to work for free. For nice summer. <laughs> that's it. So that's very cultural here in Canada. So when you guys come here, you know, see something on the road and you can give it a ride, yeah. do it. Please do. do it, it helps us all out. That's it. Yeah. <laughs> Noite em Vancouver, vou fazer uma despedida aqui no Rack Room, em Burnaby. Os amigos, pelo menos uns 12 aqui, rapaziada. Aqui, rapaziada aqui, partiu Montreal amanhã e nós. Vai postar isso, então vai ficar bem quietinho, Vai? Não. Fala, Ju. Não. Você vai aparecer no meu vlog. É <risos> ótimo, eu quero um Tesla. Ah, tá. Isso é, isso é um pedido meu, pra mim, é isso? É, eu quero um Jarvis 2. Vamos comprar um Tesla pra você então, Ju. Quero ver você de Model 3, dando um rolezinho por aí. Batendo racha comigo. You see me rolling. I hate it. Olha lá, olha lá, Ju no Model 3. Mano, que calor. Oh. Colocando as últimas coisas no carro E partiu Vou Colocar, colocar as últimas coisas aqui no carro E partiu Montreal, né?